Saudações, delícias e de um bem-vindos a mais um vídeo, aqui no Melu, sou que Caio Nobre meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim meus amigos, mais partidas aqui insanas e destruidoras nessa Beta 2 que aconteceu recentemente aí, neste jogo maravilhoso, agora trazendo pra vocês aqui partidas do Momoti, que é um pro player aí muito conhecido também no mundo de Street Fighter, então nós vamos ver aqui algumas lutas bem fodas dele contra outros oponentes, né, jogando ranqueadas e tudo mais, e se você já tá curioso, poder isso aí. Não se esquece de deixar aquele likezão maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, pessoal, é regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e aproveitem para poder conferir o nosso site que é o meialua.net para vocês ficarem ligados lá nas notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos e se vocês puderem também, considerem aí se tornar membros aqui do canal para vocês terem acesso aí a benefícios exclusivos como acesso lá ao nosso grupo de WhatsApp para a gente poder trocar ideia diariamente, participar de sorteios que nós estamos organizando. Organizando no ano de 2023 e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Beleza, pessoal? Contamos aí com o apoio de vocês novamente, se vocês puderem. Beleza, galera? Então, simbora. Sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui para a gente poder começar a conferir esses gameplays do. Momote novamente no canal do Shoes Que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês no comentário fixado, tá? Eu normalmente trago conteúdos dele, pessoal Porque ele disponibiliza os rolls ali Sem comentários de fundo e tudo mais Puramente o som do gameplay E aí fica até melhor pra poder trazer aqui E comentar por cima ao mesmo tempo, saca? Inclusive, se vocês tiverem indicações de canais aí Que fazem esse tipo de conteúdo que a gente possa trazer aqui E também indicar esses canais nos vídeos Deixa aqui embaixo nos comentários de sugestão também que Vai ser muito legal, beleza? Então, bora lá, meus amigos sem mais delongas, conferir essas lutinhas aqui Fazendo aquela narraçãozinha de leve, como vocês estão acostumados Ó, Momote tá jogando de Ryu Enquanto o Challenger, que é o Sasa, tá jogando aí de Kimberly Esse Sasa, esse nome é familiar, cara Não sei se eu já cheguei a encontrar na Beta ou alguma outra coisa Mas vamos lá Ryuzão do Momote trabalhando ali no D&D Charge Excelente anti-aéreo com o seu Shoryuken. Vai botando aquela pressão absurda ali Com um baço de 5 hits no Ryu, com o Ryu Meu Deus, olha o HP da bichinha como é que já tá Já mandou ali Aquele A Protected Amplificado Ali pra poder fechar o round Primeiro round ali do nosso querido Momote Já cavou ali um if no agarrão Tá, tá lutando na loucura o Sasa Sem muito o que fazer, Ryuzão botando a pressão E já manda ali um Super arte nível 3 Pra poder finalizar Quase finalizando, não é verdade? Uh, foi quase, hein Pra poder dar uma arregaçada no HP da nossa querida Kimberly. Vai ficando ali no cantão, vai tentando sair ali nos footsies Trabalhando ali no neutro. Vai buscando ali a oportunidade. Trabalhando nos seus Hadoukens também o Momote. Mandou um Hadouken amplificado. E acabou vencendo a Kimberly. E agora ele está com o Luke, meus amigos. ó Vamos ver. O que, que vai dar essa lutinha com o nosso querido Luke? Já mandou aquele drive rush ali pra poder botar o Ryuzão no canto. Counter de Drive Impact ele acontecendo muito esperto O Momote já tava esperando, na verdade, né? Olha que combo louco com o Luke no ar ali, de uma vez assim, com dois hits Vai botando a pressãozinha ali Ryu sem ter muito o que fazer Apertou o botão na hora errada Acabou levando um combo ali no canto E o Momote leva mais um round Olha, ele na verdade, ele não tá colocando lutas completas, o Chooses, né? Ele tá pegando partes de lutas e colocando o Momote jogando aí, no caso nossa senhora, já mandou aquele combate ali com o Luke, mais um super arte nível 3, au! São rounds avassaladores que ele tá colocando ali do Momote, pelo jeito, né? Vamos lá, Lukezão ali, botando aquela pressão na Kimberly, tá tentando buscar uma abertura ali de todo jeito para poder sair desse corner Mandou ali uma Protect Tectug aéreo que o Ifo e o Luke aproveitam a oportunidade de poder meter ali um combo de 6 hits Vai controlando o espaço ali com essa bica longa do Luke Enganou com o Drive Rush e mandou ali um agarrão Poder selar mais um round, ó. vamos ver Mais uma outra lutinha Diferente aí do nosso querido Momote acontecendo Lukezão botando aquela pressão ali Já colocou o Luke laranja no canto Trabalhando os agarrões Tentou buscar um if ali Lukezão tentou sair do canto ali com seu golpe especial no ar Que acabou ficando negativo E sendo punido mais uma vez, meu Deus do céu, essas escolhas aí não estão muito, muito boas para esse cara não, rapaz. Ó, vamos lá, Momote enfrentando agora um cara que tá na platina, hein, meus amigos. Só esperando ali as oportunidades perfeitas. Ativou o Dendin Charge no momento errado, bem na cara do Luke, tomou um agarrão. Sendo pressionado ali mais uma vez pelo Momote, mandou aqui um excelente antiaéreo. Vai tentando sair de, do canto de todo jeito, vai trabalhando nos seus jabs ali, o Luke, Ryu tenta apertar botão em momentos que não devia. Tentou um agarrão ali, mas caiu no whiff, no bait do whiff, que o Momote cavou ali. E acabou selando mais um round. Você tá doido, mano? O cara tá muito bruto, vamos dizer assim, né? Com esses personagens que ele tá jogando, ó. Ó, mais um round contra o Sasa. Ó, voltou. A gente tinha visto um dos rounds agora voltou, parece que pro segundo, ó. Ativou o Dendin Charge ali, o Ryuzão, consegue ali encaixar um excelente Hadouken de choque. Kimber ele tenta ali um combinho com o Drive Rush, foi defendido, Rio aproveitou a oportunidade. Olha o combate ali com o Drive Rush, mandou uma bica junto com o Super Arte nível 3. Olha o HP indo embora, hein? Que nem água. Nossa senhora. Esses caras estão muito brutos e olha que é só o beta, hein? Imagina a versão do jogo final. Ó, já conseguiu ali defender muito bem a rasteirinha da Kimberley E aproveitou a oportunidade ficou ficar negativa e fechou mais um round, hein? Ó, mais uma luta contra o Sassa. Parece que ele tá realmente pegando partes das lutas Mas ele depois ele traz ali um pouco mais pra frente O término delas Pelo menos de algumas, né? É o que parece ser Vamos lá, Ryuzão ali trabalhando nos foitzes muito bem Kimberley também vai tentando buscar aberturas ali agora Acabou fazendo um avanço ali, tomou uma bica do Ryu a bica não, né? Aquele soquinho do Ryu lá, com a... combinando com a bica, poder fechar o round ali naquele combo maravilhoso dele. Lukezão agora contra Ken, já tá colocando seu oponente no canto, poder botar aquela pressão absurda, trabalhando nos jabs ali, ó, sem dar espaço pro Ken respirar. Encaixou ali um excelente agarrão, mandando ali o um Drive Parry ali, defendendo tudo que é possível, ficou muito esperto ali, defendeu bem o agarrão também o Ken, hein? E já deu aquele counter ali, o Momochi que ele estava esperando que fosse acontecer e já sela mais um round pro nosso querido Luke. Aí ó, a luta completa agora contra esse cima. Foi só as primeiras parece que ele pegou partes dela, delas né. Trabalhando ali nos jabs do Luke, muito esperto, utilizando os golpes amplificados ali pra poder ficar numa posição de segurança e não ser punido. Conseguiu encaixar um soco ali com o Hadouken e o Ken. Usou um golpe ali que deixou ele negativo Aproveitou a oportunidade de look E, nossa senhora, farofão farofou um Ele agora pra poder ser punido Cavou um if de agarrão ali mais uma vez o Momote agora tá no burnout, hein Eu acho que ele tava esperando esse Drive Impact Ele deve ter apertado, mas ele tava no burnout e não conseguiu, mano Senão tinha dado counter E agora acabou pegando ali no if do Drive Impact, cara O if, galera, é quando o cara tenta fazer alguma coisa no ar ali e erra Entendeu? Dando oportunidade de punição pro seu oponente Vamos lá Momote agora contra o Jamesão da massa Excelente antiaérea ali agora do Luke Trabalhando ali nos seus jabs que alcançam uma boa distância O Shoryuk amplificado ali do nosso querido Luke Vai tentando sair do canto com seus jabs embaixo ali o, o James Mas não consegue muita coisa Eu esqueço, tem hora os nomes dos personagens, cara é, Lukezão trabalhou muito bem naquele corner ali Não deu nenhuma oportunidade pra respirar o Jamie O Momote para o Jamie, no caso E acabou levando mais um round, hein? Ó, mais uma vez trabalhando ali nos futses De uma maneira muito sensacional Só esperando as aberturas ali Controlando espaço com essa biquinha do Luke ali, mano Que pega a média distância já colou o Jamie mais uma vez no canto ali, tentou sair, não conseguiu uma punição completa o Momote, mas tá muito esperto, mandando os tiros ali do, do Luke. Acabou mandando um Drive Rush, acabou batendo na tela e saindo do outro lado ali, rapaz. Tirou um pouquinho da sua estratégia, né? Porque ele basicamente cola os oponentes dele no canto e fica trabalhando ali nos jabs do Luke. Vamos lá. Os footsies ali, ó. Jamie mandou uma bebidinha bem na cara do Luke, meu amigo. Aí não, aí não. Mandou aquela bebidinha na cara do Luke do Momote que tava muito esperto ali esperando as oportunidades perfeitas aí é pediu para poder ser punido mesmo. Ó, mais uma vez o Momote ali contra o Sassa. Trabalhando muito bem nos foods ali, conseguiu uma excelente oportunidade de combo aqui, ele não acabou não completando e foi punido de volta pelo nosso querido Momote. Que legal, mano, essa parada do desse combo do Ryu. Que quando o personagem tá voltando, depois que ele bate na tela, ele dá aquela bica de cima pra baixo E consegue encaixar um shoryuken É um finalizador de combo que eu não sabia Ó, trabalhando muito bem ali a Kimberley, excelentes oportunidades que ela tá buscando O Ryuzão já conseguiu um excelente combo mais uma vez ali vai selar esse round Porque ele tá com um pixel de vida a Kimberly. Acabou caindo no agarrão ali, rapaz Pô, a Kimberley jogando mó bem, mano Buscando umas boas oportunidades ali, mas o Ryu tava mais esperto nesse ponto Ó, já mandou ali um Drive Rush com um golpe embaixo Hadoukens ali acontecendo pode tentar minar o avanço da nossa querida Kimber Ele tentou avançar um Hadouken na cara, ativou o Dengen Charge Kimber, vai tentando buscar oportunidades ali Trabalhando nos futes e controle de espaço também com seus golpes Tentou ali um combo com o Drive Rush defendido pelo Ryu E foi punido mais uma vez Com o Super-Arte nível 3 nesse combo maravilhoso do Ryu, de novo Nossa Senhora, olha pena a embora tem água e até agora nosso querido Momot não perdeu vida, hein? Nesse round. Ah, acabou de perder. É isso daí, ó. Mandou aquele chutezinho amplificado, rapaz. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho com gameplays da beta de Street Fighter. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessas lutinhas, o que vocês estão achando do jogo de um modo geral. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E, mais uma vez, como sempre, não se esqueçam aí de deixar aquele likezão maroto, poder dar uma força pra gente aqui no canal. Se inscreve aí pra gente poder chegar nos 100 mil inscritos e ativa o sininho das notificações para vocês não perderem absolutamente nada nada que rola por aqui, beleza galera? Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e fuemos meus amigos!